Olá, educadores, bem-vindos à unidade 3, Buscando Informações, esse é o tema 12, Buscando Informações na Biblioteca. Olha só, como a gente não tem uma biblioteca escolar geralmente, né, eu propus que vocês desenvolvessem uma busca de informações é, na biblioteca, no sistema da biblioteca da Ufes online, que é o sistema Pergamon, tá certo? E aí o aluno ele pode treinar aqueles operadores boleanos do tema passado aqui nessa busca de informações. Se bem que, na parte da biblioteca, né, no, no, no momento que a gente visitou a biblioteca, a visita virtual, é, a bibliotecária que estava nos acompanhando, ela fez uma busca via celular e achou a informação lá. E eu expliquei sobre isso. Então, é bom a gente rever esse capítulo, se possível, tá? Então, aí eu mostro, de forma breve, através de um texto, né, da biblioteca da ECA, né, da, da USP, como é, buscar, como é que se busca essas informações? Então, sempre da esquerda para a direita, da prateleira superior para a inferior, para passar para a próxima prateleira. E aí tem um texto bem é, intuitivo falando sobre isso. Depois tem como buscar informações em fichas catalográficas, né? E aí ele fala como aprender a fazer a sua. Eu vou fazer apenas uma ressalva. Eu utilizei o título original. Contudo, é, ficha catalográfica tem que ser feita por um bibliotecário. Nunca faça suas suas nesses sistemas automáticos. Eu sei que tem sites, tem universidades que promovem né, a ficha catalográfica automática. Eu sei, tanto que eu desenvolvi um aqui como exemplo. Mas essa ficha eu apresentei para vocês né, e para os alunos como uma referência. Uma referência para que você possa entender como ela é composta, como existe a, a, a ficha catalográfica. Catalográfica, contudo, né? Eu recomendo e super recomendo. Tanto que eu fiz uma ficha catalográfica aqui, né? Minha na né, utilizando um sistema da Universidade Federal do Ceará, na né, esse sistema automático. Que a Universidade Federal do Ceará utiliza, porém, o certo, o mais correto, o mais adequado é o bibliotecário desenvolver esse tipo de trabalho. A ficha catalográfica tá. E aí eu desenvolvi essa ficha catalográfica automaticamente. Está né? aí no material de, vo de, de vocês. Só como uma referência para você buscar o nome do autor, você e o aluno, no caso, o nome do autor, é, qual o tipo do trabalho. Para que o aluno possa pegar, por exemplo, um livro desse e se situar. Né? Saber que a ficha catalográfica é uma fonte de informação muito, muito eficiente. Porque ela vai conter? O nome do autor, vai conter o título do trabalho, vai conter as palavras-chave e do que se trata o trabalho. Se é uma dissertação, se é uma tese, se é um TCC. Né? Então, ele vai poder se situar, se é um livro. Né? Então, é, a ficha catalográfica, pouca gente sabe disso. né? Eu também não, não sabia antes de fazer o mestrado, é, de forma aprofundada. Mas ela contém informações vitais na hora de buscar informação. Em... É, em livros físicos ou até mesmo livros é, digitais, tipo os e-books, né? Então, eu vou ali no resumo dele, leio, leio o prefácio, mas, antes de tudo, eu passo uma olhada antes na ficha catalográfica para me empoderar um pouco mais sobre os assuntos, né? Sobre a, o, o, que, o que eu vou encontrar ali, né? Então, é interessante é, o aluno ter esse acesso. Então, neste tema, a gente só trabalhou com isso, praticamente isso. É um tema rápido, é um tema curto, é um tema simples? É, mas é um tema que você, enquanto educador, professor ou bibliotecário escolar, você pode explorar ao máximo. Traga livros para a sala. Procure é, para ver se o aluno ele consegue identificar. Por exemplo, tem todo o livro, né? ele tem o CDU né? e o CDD, que são é, códigos, né? de uma forma mais simplificada, que é, situam os livros... Dentro de uma, de uma esfera do conhecimento. Por exemplo, ah, o CDD que começa com zero, geralmente são obras de referência. O CDD que começa é, com 700, geralmente são obras de artes. Né? Obras referentes a assunto de artes, e aí tem 700 e alguma coisa, e as suas variações. Né? Isso aí, geralmente, o bibliotecário, o bibliotecário escolar ou o bibliotecário normal, né? que, enfim, todos são bibliotecários, eles têm um domínio muito grande sobre isso. Então, seria bom vocês. Né, quando for visitar a biblioteca, já ter essa experiência, ou até mesmo uh, trazer algum depoimento, ou falar com o bibliotecário para que se ele pudesse gravar um vídeo, você apresentar, ou você mesmo se empoderar da informação e explicar para os seus alunos a respeito da, desses códigos que o CDD e o CDU eles trazem para a gente, que para a gente às vezes não faz nem muito sentido, né, quando a gente não conhece a área, mas quando a gente começa a se empoderar, a gente começa a perceber que ali é um código de indexação e ali sempre está atrasada uma área. E quando eu abro o livro e vejo aquele código, eu já tenho mais ou menos ideia do que ele vai abordar, de que área ele está discutindo, né? se é educação física na área de linguagem, se é educação física na área de ciências, é, da, da, da saúde, enfim. Então é bom a gente poder dar essa olhada com mais aprofundamento. Então traga livros, tragam livros para a sala de aula. Não somente de poemas, mas livros diversos para que o aluno possa ter essa habilidade, esse, ter esse manejo né, com esses materiais físicos que hoje, lamentavelmente, com o advento das tecnologias educacionais, né, o advento das tecnologias da informação e da comunicação, os alunos ficam mais atrelados com a questão online, né, dos artigos científicos, ah, dos sites por si só, né, enfim, a gente aprofundar mais essa questão, trazer o livro palpável, o, o, o impresso na mão do aluno, para ele ter esse, esse tato, tá certo? A gente desenvolveu até uma atividade, né? eu desenvolvi com os meus alunos, até uma atividade onde muitos deles pegaram até materiais meus impressos e ficaram fazendo marcações, ficaram fazendo leituras né? sobre eles e eles falaram, professor, é muito bom que eu levo para casa, eu desenvolvo e realmente a ideia é essa, eles começaram até esse tato, esse senso. A gente fica por aqui no tema número 12 e no tema número 13. A gente vai continuar a buscar informações online e eu vou dar algumas outras dicas. Nos vemos, nos vemos no tema 13. Até mais.